Olá, tudo bem com você? Hoje eu vou fazer a segunda parte daquele vídeo de como fotografar a Lua. Dessa vez eu vou mostrar para vocês a pós-produção, tá bom? Eu vou mostrar para vocês como utilizar o Lightroom e depois o Photoshop, tá? Vocês podem usar só o Photoshop se quiserem, mas eu gosto de usar o Lightroom, tá? E após o Lightroom eu ainda entro no Photoshop para fazer outras modificações. Agora eu vou mostrar então os segredos da pós-produção da foto da Lua, tá legal? Vem comigo então. Então vamos lá. A ideia aqui, como eu tinha prometido no meu vídeo anterior, é mostrar como é que você vai fazer a pós-produção da fotografia da lua. Né? Então no caso hoje eu fotografiei a lua 100%, né? lua cheia. Eu fiquei esperando ela até é, 2h50 da manhã, quase 3 horas que ela apareceu. Então aqui eu já estou aberto aqui com os arquivos que eu consegui, todos eles eu fotografo sempre no modo RAW, né? então sai nesse arquivo tipo CR2, e nós vamos fazer o seguinte, nós vamos clicar aqui, tá? eu vou colar, aqui, apertando o Shift, no caso eu uso o Mac, tá? o iMac, não uso Windows, e eu vou selecionar aqui com o botão direito do mouse, e vou, vou colocar em abrir com... E vou abrir com o Adobe Lightroom Classic primeiro. ok? O que, que vai acontecer? Ele vai vir aqui e vai dizer que já está aberto. Porque eu já fiz após. Certo? Ele vai já vai me considerar isso aqui como já. Nenhuma foto selecionada. Porque já foi colocado. Certo? Então o que, que eu vou fazer? Eu vou pegar essas fotos que já estão aqui. Tá? Eu vou abrir novamente o Lightroom vou pegar aqui é marcar tudo vamos ver aqui é cancelar aqui eu tenho as fotos que eu fiz essa aqui é a foto que é a produção final como ela ficou certo essa é a o resultado final então eu vou pegar um exemplo para vocês é de, de uma foto de fe, é, como eu fiz né como foi feita a produção uma foto que está mais bem focada é essa aqui essa aqui eu acho que está com foco legal então a primeira coisa que eu faço no Lightroom Classic vocês notam que aqui tem biblioteca e revelação, né? Vocês vão usar a revelação. Quando vocês importam as fotos para cá, eles vêm para a biblioteca, tá bom? Aí depois vocês vêm, clicam em revelação e vocês escolhem a melhor que vocês quiserem aqui. Nessa coluna daqui, ó, onde eu estou, vocês vão vir aqui, primeiro, para essa parte de textura aqui e vão aumentar a textura da foto. Dependendo do teu ISO, isso aqui pode aumentar o ruído. Tá? Mas isso não vai ser problema não, que depois a gente tira esse ruído. Agora vamos fazer um corte aqui para a gente visualizar melhor. Tá? Esse corte, além de deixar a lua um pouco maior na foto, para ela ficar mais bem visualizada para as pessoas, né? a gente também vai ter um melhor controle do trabalho que a gente vai fazer aqui de melhoria e pós-produção da foto. Enquanto eu faço isso, eu vou dizendo que eu sei que muita gente defende a foto ao natural. Ela ficaria assim como está aqui, ó. Mas eu prefiro dar uma realçada nela. Então vamos aos brancos aqui. Vamos aumentar os brancos e ver o que acontece. Olha como ela ficou maravilhosa. Certo? Já os pretos tem que ser o contrário. Olha, os pretos a gente tem que puxar o contrário aqui. Certo? O que mais que pode ser aqui? Claridade. Olha a claridade que faz. Tá vendo? Olha como ela vai ficando. Olha aqui. Ó. Isso aqui, aqui é o ruído que eu falo. Está vendo essa, essa pintura? Então a gente volta. O ruído não pode ficar. A gente não pode deixar ruído da foto. Então aqui já está tá um pouquinho melhor. Ainda tem um pouquinho de ruído. A gente tira mais um pouco. Certo? Assim está bom. Esse desembaçar. Vamos ver até onde a gente pode levar. Olha aqui. Eu acho que assim já está bom, né? Gostaram? Então a gente agora vem aqui em arquivo e exportar. Quando vocês exportarem vai aparecer esse menu. Aí vocês vão colocar para qual pasta que vocês querem. Para a pasta, no caso aqui já está colocado pasta imagem. Eu vou colocar na subpasta fotografia Certo? E vou chamar aqui texto personalizado de lua 100% full. E vou exportar. Só que eu já fiz isso. Certo? Então eu vou cancelar aqui. E vou fechar o Lightroom que a primeira parte já foi feita. Então o que nós vamos fazer agora. É ir para exatamente o Photoshop. A parte que eu uso o Photoshop. Né? aqui está astrofotografia e aqui está a lua 100% full tá? já está como jpeg eu vou abri-la com o photoshop cc2019 que é o que eu uso ele está abrindo ele vai apresentar essa tela aqui é só dar um ok, não tem problema nenhum e aqui nós temos a nossa lua. Ela ficou um pouco grande aqui. Pronto. Aqui ela está normal. Vocês podem ver que quando ela aumentou ela apareceu um pouquinho de ruído aqui. Mas isso é irrelevante. Tá? Isso no, no caso é relevante sim. Mas vocês veem que ela já está toda pronta. Né? O que, que eu fiz aqui? Eu vim aqui em imagem. E coloquei aqui tom automático. Em primeiro lugar. Em segundo lugar. Eu cheguei aqui em imagem. Vim aqui em ajustes. Níveis nesses níveis, vocês vão controlar aqui os níveis de entrada e saída e vocês vão vendo como ela vai alterando. Olha, olha só como ela pode ficar, tá vendo Ou, aí fica a gosto de vocês. Eu preferi deixar ela, vou cancelar aqui que já está pronta, né? Do jeito que ela ficou, E foi esse aqui. Daqui nós só vemos em arquivo salvar como, né? Já vai estar lá no lugar certinho. sua fotografia, você vai botar salvar. Ele vai pedir para você confirmar que, que você vai substituir a imagem que já está lá. E fim de papo. Está feita a sua pós-produção. E aqui nós temos ó, a Lua 100% Full. Aqui está ela. Tá? É a foto que eu publiquei para vocês hoje. Então era esse o vídeo que eu queria trazer para vocês. Que é a continuação daquele outro. Agradeço muito a tá? é, você que assistiu. Um abraço. Até a próxima. Tchau, tchau.